Quer aprender como divulgar a sua loja na internet, utilizando as redes sociais e aumentar as suas vendas? Seja bem-vindo, você está na página Clique Logista. Uma página especializada em atender e levar até você dicas, orientações e cursos específicos para você que é lojista, para você que é comerciante e quer aprender a como divulgar a sua loja e a como utilizar as redes sociais para divulgar a sua loja e aumentar assim o seu faturamento. Se você é lojista, comerciante experiente, ou se você está pensando em montar uma loja ou acabou de montar um comércio na sua cidade, o lugar certo é aqui. Siga também o nosso canal pelo Instagram @cliquelogista e também se inscreva em nosso canal no YouTube youtubecom cliquelogista Seja bem-vindo. Yo, yo!